Esta feira começou, foi em, em 95 a feira, e aí começou pequenininha e depois aumentando, aumentando, aumentando e estava dessa condição que está aí agora. Feira é o encontro semanal de todas as pessoas, visitantes, moradores, artistas, artesãos. É a oportunidade que todo mundo tem para trocar o conhecimento, as artes, as comidas, a culinária. Ah, é um desafio a ver se com os instrumentos musicais, porque tem muito barulho, mas é muito bom o contato com as pessoas e a liberdade também de estar tá fora do sistema, uma forma de autossustentar-se sem uh, ter compromisso de uma loja, compromisso de um lugar fixo, de um horário, mas de poder ser livre, de acordar de manhã e escolher o que fazer. Na feira, seu dozinho. Tem um bocado de coisa aí, ó. Olha lá, panela de barro, é, consertando moto, bicicleta, tem um bocado de coisa. Ó, roupas também. Tá ali, tem a, a, a feira de, de, de verdura. Tem um bocado de feira aí. Só, só eu que não tô no meio, não estou no meio hoje não estou rolando e olhando. Aí, ó, tá vendo? Olha aí me filmando. Eu tô vendo, rapaz. Tá vendo? É bom morar no Japão. Aqui é joia. <risos> Aqui é joia. Tranquilidade. É. Alimento orgânico, natureza, você faz o seu exercício andando, caminhando, vendo o visual. O é um visual. Por que o artista de rua vem para cá, pro Vale do Capão? A energia, né? Eu ouvi falar do Vale do Capão num encontro Encontro Nacional das Comunidades Alternativas. Você conhece, né? O Enca. Ser artista de rua no Brasil é, é viver um, um mar de possibilidades. Por metro cúbico. Metro quadrado. É, é muita informação em um lugar pequeno. Essa feira pra mim é um encontro. É quando você vê todo mundo que mora aqui. Ou quase todo mundo, né? Você logo vê quem é morador, pelo, pelo, pelo hábito, assim, pelo jeito que se porta, quem é visitante, porque tá sempre curtindo, sempre brincando, sempre na festa, né? E outro que tá sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu, sou, eu tô no meio dos todos. Tem hora que eu tô na festa, tem hora que eu tô trabalhando, tem hora que eu tô estudando, tudo, tudo aqui. Dá para fazer muita coisa nessa feira.